sem maldade que mano, agora já me ouça Tipo Orochi ou vou causar seu fim Se você abrir a boca vai sair mainstream, mainstream, mainstream Mainstream, Mainstream, Mainstream, Mainstream Você tá ligado mano que agora desanima Papo aqui, para com os papos de Orochi O fã pro irmão é a buceta da sua prima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 Vem, sem maldade, como é que pode? Eu tô bigodando! Meu pai não Xingu de desobediência. Ele falou que nós é dois MC sem bigode. Olha aqui o JP, o rei da puberdade. Ai, esse aqui é o. Namorando o som. Rei, rei. Vai aqui. Você tá falando jovem. É? É? No comitê, no comitê, no comitê, no comitê. Aí. Mano, sei lá o que nós tava falando mesmo, mas tá ligado, eu tô pique procurando né, mas desse jeito, mano, porque eu não tô nesse ah. enterro Cê só vai ganhar contando Ah, com meu erro Ah com meu erro Mano, só que você copia o cara em desespero Se falou do Mike eu vou zoar seu amigo Que quando vai dar a camisa mostra o umbigo <risos>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 você vai para lá em Springfield. Você tá com o aqui eu sou todo duro. Na tua frente eu já te mato com teu Flow de Holyfield. Yeah, eu continuo. Cê sabe que nesse momento canta e logo full. Aqui sou sorridente, você me mostrou o dente. E eu já vi de repente que essa porra tá sem full. Cê quer falar de academia, você é comum. Depois que eu te jogar na cola, você vai ouvir o um sepum. Aí, Aê, cê sabe tudo, tá Quando eu tô te meu mano, você já fica em segundo. E o um segundo, eu mostro que eu tô em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 Eu quero ter um filho que se chama Tyler. Todo respeito, eu seu franco Tyler, ah, não me disse. Mas a sua feiura é uma tentadora. Um a sua feiura é uma pudor. A homenagem ao Tyler da é Criator. Reclame com o criador. Aí eu digo: você assiste o povo. Na moral, aconselha a nascer de novo. E <risos> aí?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 Que se você não ganhar seu estadual, aqui na frente você ia ser cobrado. Aí eu foda-se. Eu ajeito 3, 2, 1. Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima.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 eu tô careca de saber Mas vai sair, meu mano, que aqui cê vai perder Te chuto pra Santana, sou técnico igual o oh! Tele Sua rima é sem sentido Cê tá ligado, mano, que agora cê tá fudido Eu já falei que você é um MC de pose Prazer, meu nome é Tite, o ano é 2012 oh!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 Eu sei que você me escuta, eu também sei que você representa a luta Por isso que você vai ser enterrado ao palmo, o melhor herói é aquele que se sente calmo E ah, eu tô calmo e tranquilo, eu não passo firme e nunca dou vacilo Por isso que a sua causa eu também represento, o melhor do outro tá calmo, o melhor é que tá atento ah. Esse é melhor, aquele que tá parado, que corre, que mostra suor Você não é o Hulk, amedronzado Bruce Banner se diz, a Hulk, treba do descontrolado É, do descontrolado E quando eu me iro, é um bagulho engraçado Eu fico com os amigos e com o aliado Mas eu tenho uma pena de que assim está do lado Eu não tenho pena, eu não tenho pavor Mas antes de mostrar raiva, eu mostrei amor Por isso que eu mostrei meu verso Bruce Banner, que é O mais reino do seu universo é rico do seu universo E dinheiro é tudo que você tem no verso Nunca assisti um filme, eu vou te lembrar Não demonstre amor, isso pode te matar e não te matar